Boa noite, galerinha! Vamos para casa agora. Olha o deserto que tá isso aqui. Quer entender por quê? Tá achando que tá de madrugada? Não, meus amiguinhos, não está de madrugada. São 6h38. Agora, por que desse deserto? Bom, agora é o jogo Brasil-Colômbia. Então, logicamente... O povo tá assistindo o jogo. Aí vocês me perguntam, e que desgraça você tá fazendo na rua? Bom... Tava lá arrumando minha casa. Dei um grau no, no CPD... sucesso hoje foi um dia bem proveitoso nossa galera me desculpe mas não faz sentido eu parar então vamos pra casa e vamos rápido porque Hoje pode. Aqui tem que aliviar, aqui tem o velho radar setenta. Ok, checkpoint. Incrível, incrível. Eu saí, o Brasil tava ganhando de 2 a 0. Eu não sabia que eu tô ouvindo porra nenhuma, né? Sala fechada, você não sabe nem... Eu, eu nem sabia que hora era. Fico lá trabalhando e não, não vejo o tempo passar, não dá fome, não faz nada. Com a compensação, coloquei dos meus ativos dentro do hack eu tenho dois firewalls tipo Fortigate da Fortinet é o Fortigate 300c muito bom então eu tenho que ligá-los em HA em alta disponibilidade eu preciso que eles estejam próximos Pelo menos Na verdade não, mas eu quero Aqui é um switch gigabits também pra dentro do rack. Vê, buraco! Agora o throughput das VMs e o V-Motion vai funcionar muito, muito bem. Muito melhor do que estava antes. Veja eu cheguei. <risos> Opa aí, ó, ó, ó a conversa. No dia que o trabalho deixa todo mundo embora, às duas da tarde, o cara às seis e meia... E nadinho ver a chegar em casa pra configurar o VM. Tudo aqui, é pariu. Véio. Ficar maluco. Olha fogos. Será mais um? Não, acho que não. Só um fogos. É Lander! Com a gente agora! Fazer o motor, a lander dava 139 Agora a um pouquinho mais recalcada 130 Tudo bem, eu não ando assim mesmo Tem uma coisa que eu entendi Se eu quero a moto que corra Então eu não tenho que comprar a moto treio nem mó tarde, eu tenho que comprar uma moto uma naked, uma esportiva que é o um segmento que foi feito para correr 130 um Trail tá ótimo Eu acho que nem de madrugada eu peguei Salvador Cina. Não, parece madrugada, tipo umas 4 da manhã que tá rodando os primeiros carros. Tem que ficar um pouco mais atento porque, porque tem bares, né? Então, possa ser que pessoal está comendo água e aí já viu. Quer passar correndo para comemorar o gol. Também tem questão de cruzamentos. avisar Opa, água Opa a distrair aqui, abrir demais na curva Assim que dá merda ah, o outro como sai do posto. Eita! Fazer o que, né? Tá livre. Vou aliviar um pouquinho aqui, né? Aí do fundo desse cara Opa, perigoso Valeu, pai Por não ter me apertado Opa, opa, opa me Abre a liseira. Será que vem alguém aqui? meu E tem radar. E esse já me pegou uma vez! Oh, e aí? Porra! Porra, oh, eu não vou discutir com o motorista de ônibus, né? Eu tenho que dar meu jeito! Outro radar de sessenta. Ah, não, não, não, não, não, não. Macete. Eu não vou parar, né? Não façam isso em dias normais. federal de jogo da copa Atenção, atenção, tudo OK. quem dera <risos> E aí galerinha, vamos encerrando mais um vídeo. Chegando em casa, talvez em tempo recorde, não sei. Só medindo. Um abraço para vocês. Uma boa noite. E até o próximo vídeo. Até mais.